Kimi Taran Bom, não sei se eu tinha falado, mas com os meninos alugamos um Airbnb, igual aquele lá de Marderblada. Plata. Estamos aqui. Um lugar muito bonito. Está Joãozinho. Ah, vocês lembram do João? Joaquim. João. Joaquim, <risos> é, segunda e terceira temporada, passione então, é Cameraman. Mas ele nunca apareceu, né. Ele foi citado… Quem sabe na quarta <risos> temporada que vem aí. Vamos ver. Ou na quinta, pode a ser. Quinta, né? Na quinta também. Aqui, uma cozinha. Vou virar a câmera. Entra por aqui. Aí tem uma cozinha. Totalmente equipada. Tem comida? Vamos ver se tem comida. Ah, uma estrela a menos que não tem comida tá totalmente equipada tem até olha tem fogão tem para lavar roupa fazer churrasco aqui a vista pera eu vou mostrar por, por ah por aqui vista de São Paulo infelizmente chovendo Aqui uma televisão para assistir passiones. Um espelho para se olhar. Um espelho para se olhar. Aqui, lava. Podia ser banheira, né? Bonitinho o banheiro. E o quarto. O quarto também tem vista. para São Paulo, Cidade Gris. Ah, e é isso. Estamos aqui, estamos esperando os meninos. Falta chegar Doug, falta chegar Dionísia Prada, falta chegar uhum. Filipinas. Enquanto isso, eu vou comer alguma coisa. João já comeu, não quis esperar. E nada, vamos fazer algumas coisinhas por aqui, descansar esse fim de semana Tá garoa, tem piscina também, vamos tentar mostrar a piscina Espero que dê pra entrar, dá tudo tem certo, lá, não piscina. tenha muita gente E gravar o clipe, né, na piscina Novo single, Lucas King. Estamos aqui, ainda chegou o dog o Facundo voltou. Olá, que Ai, tal? Ai, tá… É, Mimi também, tá. As panteras, todas as Panteras Angelicais estão juntas hoje. Estamos assistindo pela primeira vez juntas toda a temporada. Depois a gente vai ver mais três vezes. <risos> Tem que dar muita… isso Olha quem voltou de da Europa agora, no né. Nova York. Nova York, né. mais foi pra Europa com a Mercedes, voltou. Da e agora embora. a gente tá junto de novo. E vai gravar a quarta temporada amanhã. <risos> João, vocês já tinham visto. E hoje é dia de quê, João? <risos> <risos> <risos> Desfirra. Melhor que a boca. Desfirra. <risos> hoje é dia de esfirra. <risos> Vamos comer nesse dia, João, Esferra do Esfirra do Dória Guaraná Guaranadoli. E... Draft. Okay. Oi meninas, vocês acharam que a gente estava na pior? Se isso tá na pior? Porra! Hein? Quer dizer que tá bem, né? Estamos aqui, a na piscina. Tomando os montanhas. Vamos nos É, falta o drink. A gente tomou já. Pera, tá gente tá bem bem bem. Bem. Não pode. Não pode trazer, né? Não. Não. Não Posso trazer para você? De... É, pode ser. Ah, aproveitando já, um já. pouquinho <risos> aqui, amanhã já vai vou... embora. Deve ficar uns dias mais, né? <risos> Mas essa é a Bimini. Você assistiu? Sim, assisti. É, é delicadíssima aquela unha. Não. Não. A não é quis ganhar. Eu Federico que veio. Esse é, é o Vlogs? Esse é o nome de Vai. Ah, uh, é. Tremendo. <risos> Anjo. Ei, aí, Você eu... me entendeu mal. Secretamente. Te... <risos> Como escuro ele tão profunda. Como escuro ele tão profunda. Ah, tá com filtro de Olha a sereia. Vai, vai, vamos. vamos. Ai, não quero. Já tá gravando já o videoclipe de não me Mas Do assim. jeito que você me quer não posso mentir, eu deixo cair o rei. Cair o rei Eu caí. Do céu, agora estou tremendo como um diabo. Tá mesmo? <risos> tá, a tá com o na esquina. <risos> tremendo como um diabo. E deixou a sua mente. Estamos juntos. Mas que me chame de anjo, anjo, anjo. Agora eu... é <risos> <risos> assim mesmo? Cara. Eu me chamo de gente. Ai, passou todo o fim de semana com os meninos. Não gravei muito, porque a gente aproveitou bastante. Já é quase nove horas da manhã. Ou já é nove, não sei. Estou me despedindo aqui do espaço. É, a gente gostou bastante de se hospedar aqui. E sei lá, o lugar é bem gostosinho, né? É, vou sentir saudades, ai. Hoje é segunda-feira, a gente já vai... A gente, não, eu já tô indo, né? Tô indo pra casa agora, tenho que arrumar as coisas e hoje à noite eu viajo, já. Então, é basicamente isso, né? Já tá na hora de ir embora, de voltar para Buenos Aires. Pera, já tá na hora de voltar para Buenos Aires. Ai, a vida, muita coisa vai acontecer esse ano. É, o ano tá só começando, faltar. né? Então é basicamente isso. É, vou saindo aqui e nos vemos em breve. Oi, galera. Bom, já passou muito tempo. Já estou na Argentina, estou na fronteira, esperando o ônibus de volta pra ir lá pra... Ai, não consigo pensar muito que está fazendo muito calor, 39 graus com sensação de 41ºC. 40... E... Ai, muito calor. Se percebe, né? Aqui, se percebe que está fazendo calor, né? Mas em Buenos Aires está chovendo. E vai chover a semana inteira. Então, pelo menos, algo bom. Só quando eu estiver aqui esse próximo dia. E... É isso. Eu aluguei um... Aluguei não, eu reservei num hotel aqui pra passar essa noite, porque o meu voo é só amanhã. Então, quando eu chegar lá, eu gravo e eu mostro melhor, porque eu preciso tomar um banho apenas. Eu tô... Aqui sentada esperando. Mas é isso. Já estou aí na Rantina, chicas. Que namor. <tos> Compartido, aquí estoy. No llore por mí, la naturaleza sí. Muito bonito o lugar, Bom dia, Está bien. Oh, no, no, no, no, no, no, no. No, me voy, me voy. Esse é o alojamento que eu fiquei aqui, muito bonito. É, e nada, eu já tô indo embora, já é 11 horas. Passei toda a noite, ontem na piscina. Muito bonito, muito calor, já está, são under, fazendo 33 graus já. E, e nada, espero voltar pra conhecer mais lugares. E sabe, eu fico aqui. Olha também quem tem aqui. Tem muito calor E é isso, gente Agora vamos para o aeroporto E voltar para Buenos Aires Oi gente, bom, vou gravar assim que eu estou gravando já do meu ring light Eu ganhei de presente, já estou na minha casa, como vocês podem ver E muitas coisas aconteceram, vocês viram aí, né, Desse decorrer Nesse exato momento estou tendo uma sensação estranha Porque, ai, vai deixar apagar a pra dar melhor enfoque é... sensação estranha, porque toda vez que eu ia pro Brasil, eu demorava muito tempo pra vir de novo. Então, isso quer dizer que eu venci. Estou feliz por isso. E, nada, muitas emoções é, de coisas que aconteceram aí, as pessoas que eu reencontrei, teve pessoas que não deu tempo. E é isso. 2022 está começando e muita coisa vem por aí esse ano. E eu estou muito feliz e muito ansioso para tudo que vai vir. E nada, muito obrigado a todo mundo Que tá aí desde sempre E continua E se acaba aqui o vlog Da viagem ao Brasil E agora vamos ter muita coisa esse ano Ai meu Deus, as minhas aulas começam Daqui a alguns dias também Então É aquele ditado, meninas Mas é isso, bom, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter visto esses vídeos até aqui, até minha chegada de volta ao meu cortinho. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos é. vídeos e vai ter muita novidade esse ano. Um beijo e até a próxima. Tchau!